Muito bem, gente. Muito bem. Estamos de volta, né? Estamos de volta com essa no... vídeo aula de novo, né? Eu acabei fazendo uma vídeo aula e nesse mesmo dia mas acabei errando, errando. Eu não vou retirar ela do ar. Simplesmente essa aqui é a completa, né? É a completa como você vai conseguir configurar a previsão do tempo no seu Stream. Aos meus amigos, aos clientes aí do professor Boina, né? É, essa aqui é a completa, não vai na outra não, viu? É, dei uma erra, erradinha, né? Quem é que não erra? Agora você me diz, se você não erra, atira a primeira tijolada. Não atira não, <risos> não atira não, não esquece, viu? É, muito bem, deixa eu, é, deixa eu pegar o stream lá de novo da Rádio Recanto Caipira. É, tá aqui, ó. Essa aqui é a Recanto Caipira, deixa eu tirar isso daqui, né? Tá aqui, né? Muito bem. É, iniciando aí a videoaula, né? É pra você configurar a previsão do tempo. Primeiramente, você vai vir aqui. Tá vendo aqui? É, ó, meu Dias. Presta atenção aí, Almir. Ó, é, Almir Dias é o... É, é o cara que mais gosta de porco recheado no Brasil, né? É, ele tá ficando gordo, hein? De tanto comer porco recheado. é Isso é coisa boa. E agora você clicou lá, vem cá, ó. Presta atenção aí, ó tá vendo aqui é, deixa eu ver aqui formato hora deixa eu ver configurações de stream formato data hora abriu essa janelinha aqui você está vendo ó o que, que tá escrito aqui agora você me diz ó Almir Dias o é, que, que tá escrito ali é, não tá vendo pega o óculos Almir oh meu Deus do céu ali é a cidade né é a cidade tá pedindo a cidade aonde a sua rádio é situada então, como a, a Rádio Recanto Caipira é de Ribeirão Preto, então vamos colocar lá é, Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, olha aqui. Agora, se você for, por exemplo, Almir Dias, é lá de Caçador, Santa Catarina, coloca Caçador, ca, é, caçador é, o, o, o Sérgio é de Campinas, é, coloca Campinas. Bom, eu, eu creio que o Sérgio é de Montemor, né? É da região de Campinas, então coloca Montemor, Mor, o pessoal de São Paulo coloca, claro, capital, né? E etc e tal. Muito bem. É, você colocou aí? Então, clica aqui para nós. Ó. Alterar configurações. Está vendo aqui? Agora vamos ler aqui. Configurações alteradas com sucesso. Você deve reiniciar o stream. É, falou em reiniciar o stream. Então, vamos lá. É, vamos lá. Vamos clicar aqui para parar a rádio primeiro. É nesse horário está cheio de gente ouvindo, vai se comungar eu e aí você reinicia o stream. Ó, reiniciando o stream, né? Não sei por quê, não era para parar ali, mas reinicia de novo quando acontecer isso. Tá. É, o stream é, DJ não estão ligado, tá certo, né? Agora tu vai lá de novo. Ó, nessa, clica aqui quando dá isso. Stream ligado com sucesso. Muito bem. Muito bem, agora vamos lá nessa abinha aqui, informações, preste atenção aí, né? Preste atenção aí, senão você não vai dar conta do recado. É, vem aqui na é, gerenciador de playlist, aqui nós vamos abrir essa pequena aba aqui, deixa eu encostar mais aqui na, é, na tela, senão eu não vou conseguir enxergar na dica de nada, né? Eu vou até aumentar essa tela minha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu faço isso. É, deixa eu colocar o, pelo menos um pouquinho mais, né? Vamos ver se aqui dá pra trabalhar com esse tamanho, vamos ver. Não, aí não né? O pessoal vai. Não, aí, ó, diminuiu aí. Ei ai ai, hoje, é hoje. Deixa eu ver aqui. Opa! Será que vai dar pra trabalhar com esse tamanho? Vamos, vamos só testar, né? É, pelo menos pra mim vai ajudar! É, vamos ver se o povo vai entender, né? É, deixa eu ver aqui, olha aqui gente, ó. É, na, é claro, a tela de vocês vai estar tá menor, mas ó, vocês abrem essa abinha, abinha aqui, eu só ampliei porque a minha vista está meio ruim. Aqui ó, vai ter um monte de coisa aqui, né? Aí você vem aqui na ó, configurar previsão do tempo. Olha aqui, clicar configurar, tá? Agora, não. É, vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá, que parece que eu fiz uma bobagem aqui tá? Esse, esse microfone meu tá só me atrapalhando É complicado, né? Complicado mesmo, deixa eu ver aqui Vamos lá, voltar lá de novo Hoje tá complicado pra mim, pra mim fazer vídeo aula, hein? É, tudo que vai fazer tá dando errado, hein? Você tá doido, hein? Olha aqui, ó, essa abinha aqui Configurar a previsão do tempo. Ó, remover. Primeiro você vai no remover. Umidade. É, unidade. Umidade. É, além das vezes estar tá ruim a língua também tá. olha aqui, removeu, né? Tá, vamos lá de novo. Remover tempo é temperatura. Tá vendo ali, ó. Pronto. Agora... Você vai lá de novo. Remover, hora certa. tá vendo aqui? E vai lá de novo. Remover vinhetas. Remove tudo. Isso. Agora sim. Agora você vai lá e vai reiniciar de novo. Para poder ter certeza que vai pegar a configuração. Que às vezes isso aqui increpa. Tem hora que não pega. Mas é assim mesmo. Agora sim, vamos fazer a configuração de novo. Vai lá. Agora sim, vamos lá, ó. Presta atenção aí, ó. Ó, oh, meu dias, é, presta atenção aí, fi. Oi. Oh, é. é, não vai dormir aí não, rapaz. É, vamos lá. Ó, configurar previsão do tempo. Presta atenção aí, ó. É, temperatura. Eu vou pôr para executar a cada três músicas. A cada três músicas. Vamos lá. Configurar. Aperta aí. Tá. Agora vamos voltar naquela vinha de novo. É... Configurar de novo. Lá debaixo da previsão do tempo. E umidade. A cada três músicas também. Clica aqui, né? Agora vamos lá. Configurar. Hora certa. Está na voz masculina, mas se você quiser pôr a fem, feminina é só fazer isso aqui, ó. Olha lá. Ó. Vamos colocar a feminina aqui no caso. Executar a cada seis músicas. Eu vou colocar. Mas você pode colocar aquele tempo que você quiser, né? Quantas músicas você quiser. Tá, agora vamos lá nas vinhetas. As vinhetas eu não vou ter vinheta aqui nessa rádio. Mas é, você pode colocar as suas aí também, né? Ó, presta atenção aí, ó. Aqui, eu vou puxar, no caso, se eu tiver essas pastinhas de vinheta, tem uma pastinha de vinheta ali, a tua rádio. Então, você vai lá e coloca em cima da pastinha de vinheta, igual eu tô colocando nessa aqui, mas essa aqui é de música, não, não é de vinheta, ó. Tá vendo lá? Vinhetas. Aí você coloca na pasta, é... aqui você coloca... Executar. Eu vou colocar... A cada duas músicas, por exemplo, não, executar duas vinhetas a cada dez músicas. Ou seja, se você tiver lá dez vinhetas, você coloca tudo numa pasta. A cada dez músicas, ela vai soltar só duas, duas vinhetas e vai continuar, sequencialmente. E assim por diante. Você pode colocar qualquer quantidade. A cada dez músicas, ela vai soltar lá, digamos, cinco vinhetas e parar e continuar depois. Ali, ó, configurar. Vamos apertar aqui. Vai, travou, é brincadeira um negócio desse. Vamos lá. Tá, aí você aperta aqui, a configuração salva aí, com certeza, né? É que, tem, é que eu tô, estou tô fazendo aqui só um exemplo aqui, eu não tenho vinhetas no caso, né? Muito bem. Aí você fez tudo isso aí, salvou, beleza? E você volta, ó. Informações, né? Está um pouquinho lento, acho que a internet que está lenta, o computador. Esse computador está muito carregado. Ah, aquela hora ela não quis salvar salvou, salvou um monte, né? Ah, que legal. É, deixa eu ver aqui. Você vem aqui em informações. Tomara que o pessoal entenda, né? Tá, depois que você vê a informação, simplesmente você re, é, reinicia de novo. Pronto. Reiniciou, né? Agora você liga o DJ. Olha lá. Ó. Liga o DJ. Ligado, né? Agora vamos conferir lá como que tá lá a programação que a gente fez. Ó. Aqui no gerenciar playlist. Ó. Você entra. Aqui você vai lá no gerenciamento. lento demais só que me faltava essa logo no meio da vídeo aula tá agora nós colocamos aí o DJ para funcionar é, você vem e aperta aqui ó na pastinha no caso né deixa eu ver aqui pera aí não aqui ó a programação aqui embaixo que acabamos de fazer ó Ó, cada três músicas, temperatura, mais três músicas, temperatura e uma hora certa. Tá configuradinho, bonitinho aí, ó. Vai funcionar direitinho, tá bom? Gente, eu espero que todos tenham entendido qualquer dúvida. É, você que é cliente meu, entra em contato. 16 é o código de área 988 26 988269117 988 aos demais aí, aos clientes, vai desculpando pela falha que nós tivemos aí na outra videoaula, é, que estamos na correria, trabalhando muito e acabei dando, a, dando uma falhada, soltei uma videoaula no ar, é, sendo que não conferi as, infor, as informações, tá bom? Faltou algumas informações, tá bom? Deus abençoe a todos, um, é, um forte abraço e até a próxima vez. Tchau, tchau, gente. Não esqueça do like, não esqueça de ajudar o professor, senão nós não o feijãozinho no final do mês.